Vantagens e desvantagens de trabalhar em casa Trabalhar em um escritório em ambientes empresariais está ficando cada vez menos comum, seja pelas vantagens que trabalhar em casa traz ou pela necessidade de reduzir gastos. O fato é que tem muita gente migrando para o esquema de escritórios domésticos. Nesse vídeo serão mostradas as principais vantagens e desvantagens dessa mudança. Veja agora as vantagens. 1. Um. Flexibilidade de horário. Não precisar gastar vários minutos ou até mesmo horas do dia se deslocando de casa para o trabalho é sem dúvida uma vantagem que pesa muito na hora de se mudar para um escritório doméstico. A flexibilidade de poder montar o próprio horário de trabalho faz toda a diferença principalmente na hora que é necessário conciliar alguma tarefa doméstica com as empresárias, até porque pode-se estender o horário de trabalho para compensar uma possível parada. Tem outra vantagem, muitas pessoas produzem mais de madrugada, e com esse esquema fica muito mais fácil trabalhar nesse horário. 2. Comodidade. Quando um funcionário trabalha em um ambiente onde se sente confortável o rendimento dele certamente será maior. Ele poderá ficar mais à vontade com relação à vestimenta, não precisará se deslocar muito para fazer as refeições, ao invés de ir um self-service, por exemplo, ele precisa apenas ir até sua cozinha, e nos momentos que as pessoas dão uma pequena parada no trabalho o funcionário terá todas as coisas de sua casa disponíveis para sua descontração e poderá voltar para o trabalho com carga total. 3. Economia. A economia deriva de pequenos detalhes. Não será mais necessário se deslocar frequentemente para a empresa. A comida poderá ser comprada junto com a da casa e não precisará gastar com aluguel ou impostos. 4. Melhor qualidade de vida. Por passar mais tempo com a família, ter menos contato com pessoas, até porque se sabe que o convívio entre os seres humanos é apontado como o maior causador de estresse, ter uma redução quase que total na necessidade de enfrentar congestionamentos, pelo menos duas vezes por dia, são razões que fazem com que a qualidade de vida do trabalhador aumente. Diretamente proporcional vem o aumento na produtividade. Como nem tudo são flores veja também as desvantagens. 1. Falta de interação com colegas. Pode, às vezes, até ser estressante, mas a falta do convívio com os colegas de trabalho pode fazer falta para alguns trabalhadores. Parte do aprendizado das pessoas vem das experiências com outras, então fazer sempre contato com colegas de profissões é uma solução que com certeza vai evitar ou pelo menos reduzir os efeitos desse afastamento. 2. Exigência de uma maior disciplina. Em um escritório geralmente tem alguém para cobrar as tarefas, mas em casa talvez não tenha, então é importante o trabalhador ter foco e cumprir as horas de trabalho que são necessárias. Não ter preguiça para começar os serviços, ter consciência que quando ele parar para um repouso será necessário voltar para o trabalho e por último, mas não menos importante, ele não deverá terminar o expediente antes do horário. Isso sem dúvida vai fazer a experiência de trabalhar em casa ser produtiva. 3. Trabalho excessivo. Algumas pessoas podem se sentir mais cobradas por estarem trabalhando em casa ou querer aproveitar quem tem todo o material em mãos e adiantar muito as tarefas. Pode parecer que a ideia é boa e funcional, mas só no início, pois o trabalhador já não tem muito contato com os colegas de profissão e fazendo isso vai reduzir o contato com a família e os amigos, o que pode gerar problemas tanto de saúde como social. Para contornar essa situação basta ele estabelecer metas diárias, tanto de horários como de produtividade e assim que qualquer uma delas chegar ao limite ele deve parar. 4. Trabalho insuficiente. Da mesma forma que o trabalhador pode passar muito tempo em atividade, ele pode passar menos tempo do que deveria. Toda a comodidade de casa pode ser muita distração para ele. Esse problema está atrelado com a falta de disciplina e para que ele não ocorra servem as mesmas dicas do problema anterior. Estabelecer metas e só parar quando pelo menos uma delas estiver completa. Espero ter te ajudado. Para saber mais sobre como trabalhar em casa, você pode acessar o curso online Home Office Perfeito. E aí você poderá ter uma ideia melhor de como trabalhar em casa. É só clicar no link abaixo na descrição deste vídeo. Se você gostou deste vídeo dê um like e inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e até mais.